Oi gente, o vídeo de hoje vai ser breve Vou Mostrar aqui o produto, tá? E como que você vai tomar Como que ele funciona Bom, é o seguinte Vou mostrar a coloração do produto, como que é Ele vem assim, ó Em conta-gotas Ó azulzinho clarinho Você pode tomar ele em bebida alcoólica ou em água, tá? Em 200 ml de água. Olha só como que ele é. Só para vocês verem como que ele. Mais um pouco aqui. Ele é azul. Não fica muito, muito escuro, então. Não dá para perceber muito. É... São 20 gotas que você coloca. Pode colocar 20 gotas. E aí você pode ingerir. E aí você pode estar tá ingerindo 5 minutos antes. 10 minutos, no máximo. Pode ser ingerido também durante o, o, o dia moderadamente. Mas o mais aconselhado é que seja de 5 a 10 minutos antes, tá? Então, fica assim ele é nessa coloração como vocês já viram ó, 20 gotinhas não vou colocar muito não para não estragar né 20 gotinhas e ingerir bom esse é o produto original tá o link vai ficar na descrição fixado e é isso fácil rápido só consumir